Preciso te avisar que o tempo está passando e está na hora de você dar o seu start na vida de vestibulando. E para você começar a estudar com a produtividade lá em cima, é super importante que você monte um cronograma de estudos. Eu sou o Edu e é sobre isso que a gente vai começar esse vídeo. Mas antes de começar, eu preciso te lembrar que você pode se inscrever no canal e ativar as notificações aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo que vai sair nos próximos meses, porque tem muito conteúdo incrível vindo por aí, especialmente agora nesse mês de junho, julho, enfim, tem muita coisa legal vindo aí. Enfim, é super importante que você se inscreva. Bem, para começar a montar um cronograma, eu vou precisar que você pegue uma folha 4 aquela folha normal de desenho, e você vai fazer o seguinte, você vai desenhar linhas horizontais e linhas verticais. Nas linhas horizontais, você vai escrever as horas do seu dia, você vai numerar lá, tipo, desde a hora que você acorda até até a hora que você dorme. E aí, nas linhas verticais, você vai escrever os dias da semana, de domingo até sábado, enfim, os sete dias. Depois de feito isso, você vai ter tipo uma grade horária e aí vai ser a hora de você começar a preencher essa sua grade horária. E assim, é sempre válido você começar pela hora que você acorda, porque, enfim, é a hora que você vai estar disposto a fazer alguma coisa. E nessa hora, você tem que ser realista. Não adianta botar ali que você acorda às quatro da manhã para começar a estudar se você acorda seu lado Às oito, o cronograma de estudos precisa ser sempre fiel à sua realidade, não adianta você colocar ali uma coisa que você queria que fosse Ah, eu queria muita coisa, mas assim, não dá Se você não acorda às 4 da manhã, não coloque ali que você vai começar a fazer algo no seu dia às 4 da manhã Bora para a primeira dica, adicione todas as suas atividades essenciais no seu cronograma Ou seja, aquelas das quais você não pode abrir mão Tipo, tomar café da manhã, fazer suas refeições né? no geral, tomar banho, trabalhar, ir para a escola, enfim, essas coisas que você não pode abrir mão. E aí, feito isso, você vai descobrir o tempo que você tem livre para adicionar suas atividades voltadas para o vestibular. Segunda dica, separe os horários para você assistir aula e ler os materiais de apoio. E lembrando que se você tem um dia mais apertado, tem um tempo menor para essa parte mais teórica, a gente entrega um planejamento personalizado e adaptativo. E aí funciona assim. Logo que você entrar na plataforma, você vai responder algumas perguntinhas sobre a sua rotina e sobre os seus objetivos. No caso, para qual curso e universidade você quer passar. E aí a gente vai produzir a gente vai gerar automaticamente um planejamento personalizado para você seguir com tudo que você precisa estudar semana a semana em todas as disciplinas até o Enem. Sabe, porque é um planejamento perfeito que cabe dentro do seu tempo atingindo, atendendo aos seus objetivos. E aí, gente, fala a verdade. Só por esse benefício já vale muito a sinal Descomplica. Porém, eu digo mais. Por quê? Porque pra você que gosta de uma interação, de uma aula ao vivo, de chat, de tirar dúvida, etc., também tem turma nova ao vivo começando. Então, assim, a turma de junho tá começando agora, e é uma turma nova, onde você vai ter uma galera que tá começando junto com você, enfim, tudo novinho, um planejamento perfeito que vai até o Enem, perfeito. E pra você ter acesso a tudo isso, é só entrar aqui no link que tá na descrição desse vídeo pra você assinar com um descontinho. Terceira dica. Separe tempos para fazer exercícios e simulados. É super importante que você faça simulado todos os dias, enfim, para você estar sempre acompanhando e que você faça simulados pelo menos semanais para você ver, tipo, a longo prazo como tá o seu estudo. E aí, para saber onde você encontra exercício para fazer todo dia, é bem tranquilo. Por exemplo, você acabou de assistir uma aula de funções? É só entrar no material de apoio daquela aula e aí você rola até lá embaixo, no material de apoio, passa pela parte teórica, e aí no final você vai encontrar uma lista de exercícios com o um gabarito comentado. Já nos simulados, uma boa é você começar refazendo as edições anteriores do Enem Caso essa seja a sua primeira vez fazendo a prova. E aí você encontra essas questões mais antigas lá na nossa plataforma. A gente tem tudo bonitinho para você resolver. E tem também a resolução em vídeo dessas questões. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a questão número 139 da prova de 2016, caderno amarelo. Você vai encontrar lá também a resolução dessa questão em vídeo, caso você não entenda. Tipo, sei lá, ah, eu fiz aqui a questão, o resultado tá dando 3 milhões, mas ah, o gabarito tá dizendo que é 1. Como é que chegou em 1? Vai ter um vídeo lá explicando isso. Incrível, né? Fala sério. tipo Tem resolução em vídeo de todas as questões do Enem desde 2009, tipo, todas. E aí, para você assinar, eu já te falei, né? Aqui embaixo tem link com desconto. Quarta dica, separe horários semanais para fazer redação. Claro que esse a é super importante, a gente ama a Carol, a gente ama o Valad, mas vai ser colocando em prática o que eles ensinam que você vai realmente conseguir alcançar a nota mil. E aí uma coisa importante ser lembrada, cada vez que você for fazer uma redação nova, olha para os apontamentos que o corretor te enviou na sua redação anterior, e aí você trabalha em cima deles para que você possa estar sempre evoluindo, enfim, sempre crescendo a sua nota. E aí lembrando que lá na nossa plataforma a gente também tem correção de redação. Beleza, depois que você já adicionou exercício, teoria e redação, bora para a nossa quinta dica separe um horário semanal para você olhar a, o seu planejamento da sua semana seguinte. Ou seja, você vai dar uma olhada em tipo, tudo que rolou na sua semana anterior, se você conseguiu assistir todas as aulas, se você conseguiu fazer todos os exercícios bem, se teve alguma matéria que você não mandou muito bem. Enfim, você vai olhar para a sua semana anterior para poder replanejar a semana que está por vir. A gente recomenda que você faça isso no domingo para que você consiga ter uma visão bem completa da sua semana e vai funcionar tipo, mais ou menos assim. Tipo, olhei aqui para minha semana anterior Vi que eu não mandei bem em matemática, tipo, sei lá, eu quero passar pra engenharia e eu não tô mandando muito bem. O que você vai fazer? Você vai olhar pra sua próxima semana, você vai ver seu horário de matemática e talvez vai dar uma esticadinha nele. Se você havia separado, por exemplo, duas horas pra estudar matemática, adiciona mais uma hora e estude três horas de matemática. E lembrando que o seu cronograma, ele não deve ser intocável, você precisa mudar ele, ele precisa se adaptar às suas necessidades, sabe? Sexta dica, separe tempo livre, porque a cansaço atrapalha muito no seu processo de aprendizagem. E é fundamental que você separe tempo para descansar, para tirar um cochilo, para enfim, conversar com seus amigos, assistir uma série. E você me pergunta... Mas Edu, eu separo tempo livre no sábado à tarde, sábado à noite ou no domingo de manhã. eu devo fazer simulado na segunda-feira ou na quinta-feira. E assim, gente, isso é com vocês, é total a seu critério. O seu cronograma de estudo, ele precisa atender às suas necessidades, aos seus objetivos, mas também às suas vontades, sem saber como funciona melhor para você. Tipo, para mim, funciona melhor fazer simulado no sábado e não no domingo, porque domingo eu tô muito preguiçoso. Já a redação, acho que eu prefiro fazer no domingo, porque, enfim, é algo que eu gosto mais. E aí, faça isso também, tipo, descubra qual é a forma que funciona melhor para você e aplique isso no seu cronograma. Sétima e última dica, aquela preciosíssima que pode te salvar da matéria atrasada. Separe tempo para imprevistos. Mas Edu, como assim? Eu vou ter que prever o meu tempo, eu vou ter que prever o meu dia, porque se eu imprevisto, eu não sei o que ele vai acontecer. Então, calma. O que você vai fazer é separar, por exemplo, um horário de duas ou três horas no seu dia mais livre. Sei lá, sábado é meu dia mais livre. Então você separa lá duas ou três horas. E aí, caso aconteça alguma coisa durante a sua semana que você não consiga dar check num dos seus itens do seu cronograma, você passa esse, esse itemzinho para o seu horário de imprevistos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu separei duas horas no sábado. E aí, durante a semana, na quinta-feira, eu tive médico e aí eu tinha nesse horário que foi o médico, eu tinha uma lista de exercícios de matemática para fazer. E aí, como eu não consegui fazer, eu vou jogar essa lista de matemática pro sábado, para o meu horário de imprevistos. E aí, caso você consiga fazer tudo no seu cronograma durante a semana, você não teve nenhum imprevisto, esse horário de duas ou três horas vira um espaço de tempo livre. E aí, gente, essa é uma dica super preciosa porque ela vai te ajudar a nunca acumular matéria. Porque sempre que tiver, tipo, algo imprevisto que você não conseguiu fazer tudo que deveria, você vai ter um horário separado para isso, tá entendendo? Tipo, é de uma genialidade perfeita. Mas, galera, infelizmente, chegamos ao fim desse vídeo. Passamos aqui pelas sete dicas. E aí, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. E aí, me conta aqui nos comentários desse vídeo se essas dicas funcionaram para você montar o seu cronograma de estudos. E aí, lembrando que a gente tem, ó, turma nova começando, turma de junho chegando na área. E, enfim, aproveitem esse tempo para você dar o seu start na vida de vestibulando. Enfim, tá com super descontinho aqui para você começar a estudar, tem um monte de funcionalidade incrível. Enfim, depois de você conseguir aprender aqui um pouquinho a como se planejar da melhor forma, é hora de começar a colocar isso em prática, né? Então aproveita essa turma nova, aproveita esse desconto que tá rolando aqui embaixo. E não esquece de assinar, né? E aí, para você assinar com desconto, ó, link aqui embaixo. É, eu espero te encontrar lá na plataforma. Um beijo e até a próxima. Ela tava escoçando e ia ficar aparecendo no fundo algum barulho. Se tudo der certo,